you Se na estrada encontrar uma flor Se na estrada encontrar uma flor Deixe <risos> é seguir o seu ritmo de vida Não quero pensar a partida honor <laughs> honor <laughs> Ha ha Ha ha Choras, não me olha. quebrar eu não quero quebrar Eu fumo, eu danço Eu mostro os dentes Menino, eu sou Da pavirada. Eu moro aqui Na encruzilhada Ei! De nosso destino Inescapável Se acharem um oceano Deixa aí O corpo pode Querer voltar E as encruzilhadas E nos caminhos E convidai a todos Para a festa E são muitos Muitos Que não sabem Que se encantaram E vocês aí caminhando Estão se vindo vocês, tão acompanhados. A gente olha para trás para seguir uma boa viagem para frente. É. Me dá uma pergunta, me dá uma pergunta. Me dá que coisa você mais gosta? Me dá uma pergunta, me dá uma pergunta, me dá uma pergunta. O que, que te pariu? Ai. Um buraco me jogou pra me expulsou, lhe nesse dia, eu e outros tantos estritos, <risos> estava lá, Traz, apaga. Pra bom empreendedor Dos caminhos que a vida dá Se quiser seguir tem que pagar Se quiser seguir tem que pagar O chapéu tá com a boca pro céu o chapéu tá com a boca pro céu Não, não, porque nada é o que parece Cada um me vê de um modo Mas ninguém me vê. Porque nada é o que parece Tem tanto espírito atrás de vocês. Tantos. Espíritos e vocês. É uma coisa assim. Um vento. Tipo um vento. Onde eles estiverem, estão olhando. Eu. Só estou vigiando os caminho. Esse que passar. Eu olhar. Olhando. E se veio é porque foi chamado, e que se esclareça, há uma diferença entre ouvir e ser trazido. Eu quero beber, eu quero fumar, eu sou a boca do mundo, aquele que está do lado de fora, a festa está acontecendo lá dentro e eu estou aqui do lado de fora. Você se afunda! Sem gentileza, suas botas em minhas costelas, sua raiva e meu olhar distante, eu aqui embaixo e a vida assim como é. A ah, minha delinquência sempre manteve meus olhos. Descascando a manga da toda Eu gosto Mas eu não gosto Quando se encurva Mas quando se mexe, eu gosto de ver a curva. Aqui em meu subterrâneo, você não pode entrar. Sou eu que entro em você quando ele quer. a mão na minha cabeça, não põe a mão na minha cabeça, eu não assisto. Sentirá minha pau. Obedeço com dignidade. E quando entra, eu saio, eu limpo a sua casa Eu cago, eu cuspo Ah, quem olha a fé e tem que na jaula. Passa os criados em nariz. Mas também tem que mostrar tudo o que é feio, é feio, mas se quiser mostrar eu quero ver tudo. faz o que é certo e desobedece e você aí fazendo eu gosto eu gosto de ver você fazer faz aí pra eu ver eu gosto de olhar mas me quem me olha por que nada? Uma luz, uma, uma candeia alumeia. que ela morreu? Tava viva? Agora tá morta. Magoada comigo? Faz meses que eu estou aqui e você não fala comigo! E você fica aí falando, falando? E eu não te escuto! Sempre sem me olhar! Caiu, quebrou, as coisas caem da minha mão, foi a cachaça, a de todo dia, não foi outra, foi a de todo dia, <risos> caiu da minha mão, quebrou, caiu da minha mão, quebrou, Valeu! eu vi eles estavam com muita raiva, e muita raiva, e eu achei engraçado, porque eles estavam com muita raiva, eu achei engraçado, e eles estavam com muita raiva, e me expulsaram. e meu corpo e ficou lá? you <laughs> De mortes diferentes Fazem-me cavar a própria cova Empunhar a própria lâmina Cortar o meu peito e arrancar o meu coração Tom, Como. Estão se sentindo protegidos pelos soldados Pela igreja e pela nova ordem Que se instaura novamente a base de cuspes, chutes, vômitos e muito sangue Não percebem que suas cabeças estão enfileiradas na lâmina do carrasco Derrotamos os velhos tiranos e agora temos os novos tiranos. O ar está repleto de sua violência. Eles apodrecem aos nossos olhos. Seus humores descontrolados, comprimidos em desordem, parecem galopar sobre o corpo, a história, a memória. Seus orifícios, seus estômagos bem alimentados, sobressaem sobre seus orifícios. Eles são uma mancha dizimou continentes inteiros, nos esmagam a golpes de Estado, ditaduras militares nos arrancaram os dentes. Períodos prolongados de terror nos humilham com sacrifícios e crimes cometidos em nome da paz. Batam como cadáveres em uma vaga. Há uma multidão enfurecida dentro de mim. Eu desejo a rebelião! Há muitos corpos esmagados sustentando a construção de seus templos. Asfixia religiosa e tirânica criaram rios de sangue em nome de Deus! Cometem uma ação sagrada ao matar quem não aceita o seu adestramento. A guerra não é um estado na para esconder seus monstros Porque ainda convertem em bruxas Mulheres que lutam por liberdade Acham mesmo que são seres divinos e puros Eles não assimilam o ódio que percorrem em suas veias Acham mesmo que existe algum lugar divino para seres que cometem tantos massacres. Eles são arrogantes, transgridem o rumo natural dos acontecimentos. Já não nos tiraram o bastante. O que sobra do nosso corpo? Querem jogar aos cães famintos da sua maldita evangelização! Evangelização! Peçam perdão todos os dias a Deus pelos atos sangrentos que cometem em nome dEle. Peçam perdão pela sua obsessão política e pela sede de poder que cometem em nome dEle. Peçam perdão. Peçam perdão. Peçam perdão porque eu e meus antepassados vamos cobrar com juros. Toda essa sujeira Na terra Do mundo, não seremos mais invadidos, o mundo não vai estar em guerra contra os pobres e sim contra a pobreza, não haverá ninguém morrendo de fome, porque não haverá ninguém morrendo de indigestão, a indústria militar não terá outra saída, se não decretar falência para sempre a educação não será um privilégio de quem pode pagar por ela e a polícia não será a maldição de quem não pode comprá-la nesta guerra eles poderão vencer todas as batalhas exceto a última.